Então, a professora Adriana Dias é antropóloga, mestre e doutora em antropologia social pela Universidade de Campinas, e é pesquisadora e consultora em estudos sobre deficiência, direitos humanos e mídia social. A professora Adriana fundou o Comitê de Deficiência e Acessibilidade da ABA, e coordenou esse comitê entre 2012 e 2018. Ela pesquisa atualmente como a pessoa com deficiência pode ampliar a própria discussão sobre a noção de pessoa na antropologia e os impactos disso nas narrativas sociais sobre deficiência e seus múltiplos aspectos epistemológicos e relacionais. E ela também etnografou por 15 anos o movimento neonazi, com destaque para o seu uso político na web. E é sobre essa pesquisa justamente que a gente vai ouvir mais hoje. A tese da professora Adriana teve como título Observando o Ódio entre uma etnografia do neonazismo e a biografia de David Lane. E, mais especificamente, a sua dissertação, da qual a gente já lê um trecho para a discussão de hoje, tem como título Os Anacronautas do Teutonismo Virtual, uma etnografia do neonazismo na internet. Então, desde já, eu queria agradecer a professora Adriana e tenho certeza que vai ser um, um ótimo debate. Obrigado, professora, por palavra para já está. Bom, obrigada vocês por terem me convidado, né? Eu gosto muito de falar desse tema, né? É, é um tema que entrou na minha vida muito por acaso. Né? Eu gosto de começar a falar como o tema entrou. E primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de falar, né? Eu sei que eu estou falando com uma, uma, um público muito qualificado, né? Porque são colegas de pesquisa, né? E pessoas que pesquisam no meio digital. E é diferente quando a gente fala para esse público de quando a gente fala para jornalistas, por exemplo. Hoje, eu tive que colocar lá no Twitter que eu não sou professora do Unicamp, porque, como eu sou doutora pelo Unicamp, eu sou especialista no tema, às vezes eles colocam, ah, professora do Unicamp. Não, não sou professora da Unicamp. Há uma diferença, terminar o doutorado pelo Unicamp e ensinar lá. E eu eu tenho sido muito entrevistada porque o meu tema de pesquisa, ele de repente ficou um tanto quanto famoso, digamos assim. Quando eu comecei a pesquisa, em junho de 2002, é, eu não imaginava nada disso acontecendo, né? porque eu estava fazendo uma matéria na graduação, e eu, eu brinco com as pessoas que eu era a, a menina do neonazismo, como eles chamavam, né? e aí eu virei agora a vovó do neonazismo mas é, a vovó que pesquisa leonazismo. É, é, eu comecei a pesquisa numa matéria que falava sobre identidade judaica. E surgiu a questão né, do negacionismo histórico, das pessoas estarem negando o local. E naquela época a gente não tinha Google, a gente tinha o Alta Vista, que não achava quase nada. Né? E, e eu fui, e aí tinha um lugar que se fazia site da que chamado Kitnet. E lá tinha um site chamado Revisão Histórica, foi o primeiro site neonazista que eu vi. E nesse site tinha toda uma ideia conspiratória sobre o Holocausto, sobre judeus, sobre, sobre é, que o Holocausto não teria acontecido, que Hitler precisava voltar, que o quarto rei estava iminente. E eu falei assim, gente, isso é coisa de criança? Isso é coisa... A primeira coisa que as pessoas perguntam foi a primeira reação minha também. Isso é coisa de adolescente? E aí eu fui olhar como era o site, a estrutura do site, a estrutura principalmente a estrutura programação do site e aonde o site se ligava a outros sites. Né? Então, eu comecei a pesquisa assim, olhando para o site, vendo como é que ele se relacionava com outros sites, quais eram os links que esse site se estabelecia e aonde é que ele se inseria. E aí eu comecei a perceber que não, não estava se tratando de algo de adolescente. Né? Era uma outra coisa que estava ali, um fenômeno que, Ninguém falava, né? e eu falei assim, gente, o que é isso? Né? E aí eu fiz um trabalho de, desse, dessa matéria, e aí virou monografia de fim de curso, aí disseram que eu não tinha esgotado, virou mestrado, e aí virou doutorado. Né? E eu tenho mergulhado cada vez mais nesse tema. Então, eu, para falar com vocês, eu pensei a gente discutir três questões. Né? Primeiro, como é que é pesquisar é, na rede? Né? Por que, que eu trato de determinadas maneiras, determinados temas? E o, o que que eu achei que funcionou para mim e para minha pesquisa? E o, e o que que eu acho que não funcionou para mim e para a minha pesquisa? É, a segunda questão é como é que é pesquisar crime na rede? Porque uma coisa é pesquisar da rede, outra coisa é pesquisar crime na rede. E no terceiro momento, eu queria falar um pouquinho... É especificamente sobre o meu objeto de pesquisa, que é, são os grupos nazistas, que é um tipo de crime um pouco diferente, digamos assim. Né? Crime mais pesado. Então, assim, quando a gente se depara com pesquisa na rede, hoje já está, assim, bastante interessante, digamos assim, a pesquisa da rede, porque a gente já não precisa fazer, talvez, aquela minha culpa que todo antropólogo é, precisa fazer, precisava fazer quando começou a pesquisa na rede. Né, eu fui uma pessoa que, que, assim, quando eu comecei a pesquisar, a gente discutia muito, assim, é, essa questão da legitimidade da pesquisa da rede como objeto antropológico. Por exemplo, Gilberto Velho, né, ele chegou a dizer uma vez, na, a, num grupo onde eu, eu estava, que todo antropólogo para pesquisar na rede primeiro teria que ter uma experiência de etnografia no mundo não digital. E eu fiquei pensando assim, né? Se realmente isso era real, se realmente a gente precisa ter uma experiência de etnografia no mundo. Veja, eu tenho experiência de etnografias no mundo não digital, mas se realmente eu dependia dessas experiências para depois fazer uma experiência de etnografia no mundo digital. E eu fiquei observando a opinião dele, né? E pensando a respeito do meu objeto. Então. Eu fui organizadora do Ciber Sociedade, ajudei a organizar congressos online sobre é, é, etnografia na rede e já escrevi muito sobre isso. E eu fico me perguntando por que toda vez a gente precisava falar: olha, o objeto é legítimo, né? é, é, é legítimo de verdade, né? a, a gente. Opa! <risos> o objeto é legítimo, a gente realmente está pesquisando uma coisa que tem importância. Aí as pessoas falavam, e como é que você vai saber se o seu objeto está falando a verdade? Eu disse, quando uh, o seu informante está falando a verdade? Eu disse, e quando foi que a gente teve certeza se todo informante, né, ainda mais o meu, no, no tipo de objeto que eu pesquiso, né, que crime, que vai estar tá falando a verdade? Né? Então, assim... É, a questão da, da, da confiança no informante sempre foi uma questão seminal para a antropologia, né, então assim, seja da rede ou não seja da rede, as relações de confiança têm que ser estabelecidas, entendeu, independente de aonde, como quão situado é o processo da relação. Então, se eu for desconfiado no informante, eu vou desconfiar dele, na rede ou fora da rede, então aí eu tenho que trabalhar as minhas questões de confiança, não as questões do informante. então assim essa era uma questão que sempre se colocava, né? Outra questão que sempre se colocava que a gente tinha que fazer um minha culpa, tinha, tinha, tinha, tinha quase uma lista, é, é, um decágono, nos dez mandamentos do antropólogo é, da rede, né? Que a gente tinha que fazer as dez minhas culpas. A primeira é essa, né? De falar de, de quanto legítimo era pesquisar na rede a segunda era falar da confiança dos informantes, pois tinha que falar assim, qual a importância da rede na vida das pessoas hoje em dia. Né? Tipo, é, eu lembro que Teófilo, uma vez, ele, esse texto dele que ele cita no final sobre o relógio, né, que, a gente, que virou hoje o mundo digital, é, é, é, eu vi ele falando desse texto num congresso de cibercultura uma vez com a Rosânia, que pesquisava relacionamentos afetivos é, é, via celular, né? Em aplicativos de relacionamento. E, e eu falava assim, meu Deus do céu, será que a gente precisa realmente ficar escrevendo dez páginas, explicando o quanto a internet participa da nossa vida, o quanto a gente está inserido no meio digital? E, e são interrogações que eu tenho até hoje. O quanto a gente precisa justificar né, o nosso objeto, o nosso lugar, né? E o, quanto, e o quanto é complicado falar em hipermediação, por que, que o hipertexto media os objetos, né? por que, que o protocolo, né? por que, que tem que entender o um mínimo de protocolo para fazer esse tipo de pesquisa? Então, no meu caso, na minha pesquisa, foi fundamental eu ser programadora. Né? Para outras pesquisas, eu não acho fundamental, entendeu? Por exemplo, se você vai pesquisar determinadas comunidades no Facebook ou determinadas. É, é, é, é, processos é, é, de interação social, porque a internet é um, é um espaço não só de comunicação, mas de socialização. Eu acho que não há necessidade nenhuma de você é, entender de programação, né? É, é, mas para mim foi muito importante, porque eles me davam muito baile e só a partir do momento que eu comecei a ler o código dos sites é que eu comecei a entender algumas coisas desde o movimento. Eu vou falar isso na, na, na segunda parte. Né? É, é, é, mas havia uma necessidade vital na minha época, na época que eu comecei, de tentar discutir o objeto. Tanto que, quando eu fui apresentar o projeto de mestrado, alguém me perguntou: ah, mas a corporalidade é uma coisa tão importante? A antropologia: como é que você vai estudar corpo, né? aí eu brinquei eu brinquei com, ele, com, com o, o entrevistador né e falei assim olha os sites têm cabeça corpo né read boy então assim quem sabe eu posso analisar a corporalidade dos sites por aí né tipo né eu estou analisando sites crime né então é lógico que eu vou analisar foto imagem né então assim vou falar de corpo também né óbvio mas a pergunta me parecia assim tão né e aí eu falei, não, vou falar do do corpo, do Quem sabe eu explicando para ele que a, a de código ele entenda quanto fundo eu pretendo ir, né? Mas não estou muito. E, e, e havia questões assim que me chegavam sobre a internet que eu falava, não é possível que esteja me perguntando isso, né? Então, tipo, se assim, você acha mesmo que a internet é uma coisa irreversível, tipo, né? Ou então gente na banda me perguntava, você não acha que se é, que, né, né, ou nos diversos espaços de, de, de apresentação de simpósio, né, na, em banca, nunca me perguntaram isso que eu vou falar, mas esse simpósio, então, se, se há tanto mal e tanto crime, não é melhor que a gente se desfizesse da internet? Né? É difícil hoje, né? Então, assim, eu ficava pensando sobre essas justificativas necessárias para validar esse objeto. E Deixa só baixar o tempo aqui. Então, assim, eu não vejo necessidade nenhuma de fazer essas demarcações. Mas vejo necessidade de todos nós, pesquisadores de internet, falar, falarmos de como nós, como pesquisadores, entramos dentro da internet, abordamos os objetos e nos utilizamos da internet. Então, eu vou falar do que serviu para mim na pesquisa da rede. A primeira coisa é que, assim, é, eu não usei um banco de dados. Eu usei vários bancos de dados, porque o meu objeto me deu muito baile. Eu vou contar isso para vocês na segunda parte. Mas eu tinha banco de dados para tudo que eu pesquisava e eu fiz caderno de campo. Então, assim, gente, não existe etnografia sem caderno de campo, certo? Então, se você vai pesquisar na rede, não adianta apenas você fazer um grande download do material, certo? É, pesquisar na internet não é fazer um grande download. Pesquisar na internet etnograficamente é você interagir com o objeto também através do diário de campo. E eu acho super importante você ter isso em mente quando você faz etnografia. Porque eu reagia aos sites. Então eu marcava, estou entrando na internet tal hora, depois quando comecei a entrar na Deep Web, estou entrando na Deep Web tal hora, e estou acessando tal lugar, e aí eu estou vendo isso, e aí eu estou sentindo isso e aí eu estou fazendo aquilo, e aí eu estou me relacionando com aquilo, e aí eu descobri aquilo, e aí eu me perdi nisso, e aí eu não consegui achar aquilo, então eu, eu encontrei aquilo outro. Então, assim, a importância do trabalho de, do, do diário de campo foi fundamental, porque foi refletindo sobre o diário de campo que eu consegui fazer grandes descobertas também depois. Então, a, a, a reflexão, a reflexidade, a necessidade de reflexão, sobre o objeto, não diminui porque você está fazendo etnografia no virtual. Então, ela se densifica, eu diria. Né? Então, eu acho que uma das coisas que foi fundamental para mim foi a tessitura do Diário de campo. A, a, a segunda questão que eu acho fundamental é que, assim, é, o meu objeto é um objeto friável, um objeto diáfano, um objeto que está uma hora aqui e daqui a pouco desaparece. Até porque eu também denuncio o objeto. Então, nos lugares que é possível denunciar, né? nos lugares onde ele é crime, né? porque em alguns lugares ele não é crime. Então, como eu denuncio o objeto, ele vai desaparecer. Né? Então, eu tinha que fazer um trabalho gigante de download, transformar em PDF e algumas vezes imprimir. Né? Alguns, alguns desses sites eu tenho impressos. Né? Eu tenho, eu, eu, eu, eu, e a outros eu downloadei porque eles eram muito grandes. Eu tinha sites de 5.500 páginas, né? 5.500 URLs. Eu tinha sites de 112 mil URLs. Né? Então, assim, é, como é o caso do Force ou não forso, né? Então, assim, eu cheguei, eu, no, no final da minha pesquisa de doutorado, eu tinha 2 milhões de páginas analisadas. É muita coisa, né? Então, eu tinha que ter esse material concreto em algum lugar para dizer oh, me mostra onde é que está isso aí, porque se tiver saído da rede, eu tenho esse objeto para mostrar que ele existiu de fato. Né? Isso foi muito difícil com algumas questões, aí eu vou falar de como eu lidei com isso. Mas em outras, estava lá, do dou um laudadinho, né? do um laudadinho, acho, né? bonitinho em algum lugar. É, outra coisa que foi fundamental para mim foi a silimétrica, né, que eu explico ela na minha no meu mestrado e aí no doutorado eu faço uma referência a ela né porque eu não vou explicar tudo de novo que até porque o meu doutorado já tinha quase 400 páginas eu fosse explicar tudo de novo ninguém ia querer ler então assim é, que foi super fundamental para mim entender os sites do nazistas e a cibernética fundamental que me fez refletir muito sobre o site foi a densidade porque há uma densidade nos sites nazistas que eu não encontrava em outro site. Era, é, dentro de um site nazista havia um outro site nazista, e aí dentro desse site nazista havia um outro site nazista. Ou seja, o que eles chamavam de diretórios, na verdade, eram outros sites, dentro de outros sites, dentro de outros sites. Havia um diretórios e quase que... Eu não vou dizer que eram infinitos, porque não eram infinitos. Mas eu cheguei a encontrar 16, 23 diretórios num site. Então, é, quando mais é, denso o site, ficava claro para mim que, na verdade, eles tentavam esconder uma imensa quantidade de material cada vez num diretório mais fundo. E quanto mais denso esse material, quanto mais num diretório profundo, o material mais era violento e mais era para iniciar. Então, essa reflexão que eu fui percebendo através do Diário do Campo e através da cibermética foi muito importante para mim. Então, a cibermética me ajudou muito a pensar. Outra coisa que ela me ajudou muito a pensar foi a endogamia dos sites. Porque a grande maioria dos sites neonazistas só linkam os sites neonazistas. Né? Inclusive, uma coisa que eles... O primeiro baile que eu tomei foi a história do link. Porque o link... Às vezes ele dava para um lugar que não era o que estava escrito no link. Ou seja, vi um link né, em código, e o código do link era outro. Então, ou seja, havia um link na, uh, uh, dito assim: vai para o site de Maria. E na verdade o código dizia, vai para o site de João, entendeu? E aí eu ficava assim. Por que isso? Óbvio, né? Porque ele estavam querendo esconder. Então ele se escondiu em código também. E eu fiquei. Eu não tinha essa ideia de que isso ia acontecer, né? porque eu não, né? não tinha visto isso acontecer em nenhum outro lugar. E aí, é, lá em 2002, eu né? imaginava que as pessoas faziam, não entendia isso, e aí eu tive que... Então, eu tive que procurar entender essa, esse esconde-mostra dele. Né? E aí eu comecei a, a, a descobrir quem é que está sendo linkado, e quem é que está sendo só dito, e quem é que não está sendo linkado. E o que, que é linkado e por que, que é linkado, e o que não é linkado, para onde aponta, e aí uma ferramenta que foi muito importante para mim foi a Alexa, né? para quem linka esse site, linka quem, e quem não linka esse site, não linka quem, e quem direciona para onde. né Então, quem quer tp de ranking, quem não quer tp de ranking. Né? E aí começou... Eu comecei a falar que mais. Vou montar um, um, uma aranha, vou montar uma coisinha de busca aqui para tentar achar esses sites mais fáceis. E aí eu comecei indo pelas palavras-chave, os sites, né? Comecei a buscar. Hoje eu tenho 438 palavras-chave. Mas no início era muito as palavras-chave comuns, White Pride, White People, né? Mas hoje eu percebi que várias outras questões, né? entram como palavra-chave para eles. E aí eu fui descobrindo cada vez mais sites, obviamente, né? E à medida que eu... Sumi, eu sumi, volta, Liana, volta. Gente, cadê eu? Aí, bom, voltei. E aí... É... Por favor, editem essas coisas que eu faço, por favor, porque eu estou muito atrapalhada. Aí, assim, é, a, a... só um daqui ficar. Aí, é, é, é que aparece as, as, as minhas os meus chamados de WhatsApp, eu mando eles embora, bom. aí Então, eu estava falando, eu, eu tinha uma, uma dificuldade de compreender essa endogamia, né? E aí eu falei, lógico que eles são endo, endogâmicos. Né? É uma referência, inclusive, à própria perspectiva que eles têm de raça. Né? De que o branco tem que casar com o branco para não ser, é, digamos assim, manchado. Né? Pra, a ideia deles de pureza racial se dava pelo link também. Então, o site, não. não poderia se contaminar com outro site. Se, né? Então, não era só uma questão de, de se esconder. Era uma questão, num momento, eu vi eles comentando isso, sobre é, um determinado fórum, sobre programação de sites neonais, e eles falavam, não, nós não vamos nos contaminar com links de outros sites. Aí eu fiz, nossa mãe, olha o que é. Aí vai lá para o diário de campo, né e, né, e vai, vai anotar, e vai refletir, vai ver como é que sentiu aquilo naquele momento. E como descobre isso e faz assim, meu Deus, que loucura, né? Isso aí é a paranoia levada à programação ao último, né? Então, isso funcionou muito para mim, né? E fazer bancos de dados, e aí, cada vez os bancos de dados se reconfiguravam, né? Porque uma hora era pelo site... Aí depois entrava as comunidades, aí eu tinha que fazer outro banco, porque aquele banco de sites dava para ler de uma forma, e depois entrou as comunidades Orkut, e aí entrou outra configuração, porque aí eu tinha que pensar os membros, quem linkava com quem, e aí depois entrou o Facebook, aí eu tinha que ver se esses membros Orkut também estavam no Facebook, né, então assim, eles me deram muito, mas muito mais, entendeu? Até eu achar algo que eu conseguisse configurar, um banco de dados razoável, que eu conseguisse... Da conta, eu fiz uns cinco, seis bancos de dados. Daí, né? finalmente, achei o um modelo que, que deu certo para mim. Mas eu insisti, né? Eu fui bastante insistente e consegui é, é, é, construir um banco de dados que pudesse ler as comunidades, que pudesse ler o site, que pudesse ler. E aí é lógico, gente, que ler dois bilhões de páginas era absolutamente impossível eu ler só com os meus olhos humanos, né? Então aí eu fui usar o en vivo. Né? eu usei o em vivo para poder extrair material fazer árvores de relações né eu usei o além do em vivo eu usei o gaf né para poder antes o twitter agora mudou as regras né ele mudou as regras dois meses depois que eu defendi mas antes eu fiz vários daqueles aplicativozinhos do twitter para poder ler como o David Lange era lido no Twitter, como o, o, o, o antissetimitismo era lido no Twitter. Então, eu fiz vários gafes também. Eu usei também um, um, um, um, que fazia um aplicativo que fazia linhagens antropológicas, né? porque eu queria ver quem, quem era o grupo que vinha da onde, qual era a, a linhagem do movimento neonazista, que está na primeira página, da, da minha defesa de tese, para eu ter uma ideia né, de quem gerou quem, de onde é que os grupos vêm, como é que eles surgem, quais são os líderes e, e ter essa linhagem. Então, eu usei várias ferramentas e eu privilegiei as ferramentas online, porque estava fazendo uma, uma, uma etnografia online. Então, eu acho isso muito interessante. A gente privilegiar ferramentas online também. E, como era uma etnografia online, eu privilegiei também muitas situações. Né? Então, é, por exemplo, não pesquisei só os sites e os, e os grupos e os fóruns, como eu também pesquisei é, notícias de jornal sobre eles, em bancos de dados, né, como o, o, o do Google, mas também pesquisei nos próprios jornais em arquivos. Então, por exemplo, tem um jornal do Colorado que eu acessei que me informava uma coisa sobre David Lange. E aí eu acessei um jornal judeu, da mesma época, que informava outra coisa sobre o dia Então do Colorado também. Então, assim, eu ficava acessando jornais locais, né, em base de dados de biblioteca. Então, uma outra coisa que eu acho fundamental é quando você está pesquisando um objeto qualquer, é você acessar também notícias de jornal sobre isso, se isso lhe interessar. A né? gente nunca pode esquecer que a internet não é só um artefato cultural, mas também, como diz a Cristina Hay, um objeto que produz cultura. Então, a gente, quanto mais a gente busca desse objeto, mais interessante, eu acho que e a, o, o situacional da pesquisa fica claro. Né? E, por fim, eu também pesquisei, através da internet também, é, academias. Né, é, é, que tinham grupos neonazistas, inclusive eu cheguei aí pessoalmente em algumas é, para observar, mas a grande massa da pesquisa foi é, é, online, pesquisei alguns grupos que participam da cena nazi, né, pesquisei revistas neonazes, eu já tenho uma quantidade de material imensa. E pesquisei é, também os, os, os processos judiciais que envolviam questões neonazistas então depois de tudo isso pronto né é, é, digamos assim aí é que eu comecei a digamos assim a escrever né então depois que eu já tinha lido conhecido muito bem o objeto é que eu comecei a escrever e é lógico que como era um objeto complicado digamos assim eu é, eu me guardei de algumas formas né? então eu usei o um e-mail in né, um e-mail que não né, de, de criptografia muito alta né, e um pseudônimo. Eu não cheguei nos grupos neonazistas, eu não tenho a coragem de Ezequiel é Rafael, que chegou lá, nos ele pesquisou em López, quatro grupos, né, e falou olha, gente, eu sou um judeu e pesquisar com os clã. Eu não tenho coragem de fazer isso. É, é, é, não tenho. E olha que eu fui muito ameaçada de morte, muito por conta das entrevistas e tal. Me ameaçaram de morte de várias maneiras, tudo eu falado com pessoas queridas minhas que só não parar essa pesquisa eu, eu e pessoas da minha família estão mortas e esse medo eu tenho assim eu não tenho medo de morrer com por eles eu tenho medo é, é na verdade de eles chegarem na minha família né em mim tudo bem mas na minha família eu tenho medo e é, é, e aí eu usei um e-mail rastreável né e e aí eu conversava com os grandes líderes neonazistas mundiais. Eu conversava com eles como? Eu chegava, por exemplo, para uma líder neonazista mundial, muito conhecida, a Gaete, e falava: olha, o... É, o líder da Noroeste falou isso, isso, isso de você hoje. Você viu em tal lugar? Aí eu mandava o link para ela. Ela falava, mas como assim ele falou isso de mim nesse lugar? Eu fiz, pois é, ele falou isso de você nesse lugar, tá vendo? Eu mandava o link, ela lia. Aí ela falava, pois ele fez isso aquela vez, ele fez aquilo, aquela eu me contava um monte de coisas, eu nem pedi. Porque ele tinha falado isso daquele, daquele, no site, e eu tinha o um link para ela. Aí depois eu ia nele, né, e falava: olha, a da Ed falou isso de você. Aí, aí ele pegava falava um monte. Né? Então, assim, aí eu pegava e ficava sabendo das coisas, né, porque eu ia nos líderes, né, eu mandava e-mail para eles, né, e tal. É, tipo, o pessoal fala que eu azucrinei o meio neonazista, né? mas tudo bem, é né? o meio que é boa azucrinar. E eu sempre, é, é, digamos assim, mantive o compromisso de denunciar. Né? É crime, é crime contra a humanidade. E é, o, o, o, o resultado dele, costuma brincar, né? que em, em condições normais de temperatura e pressão, a gente tem que proteger os nossos informantes, né? Uma vez, num debate sobre ética e antropologia é, e informantes, me perguntavam numa, numa roda de conversa sobre isso, aí me perguntaram, e você, como lida com seus informantes? Eu fiz, se possível, manda eles todos para a cadeia. Então, é isso, né, sobre a relação né, da antropologia, e depois, lógico, vocês vão poder perguntar. Sobre a relação do que é pesquisar crime, né, aí tem algumas questões que são complicadas, né? Primeiro que crime é um objeto né? como eu já disse. Então, por exemplo, uma das coisas que eu queria saber é quantas pessoas liam material não-nazista no Brasil, por exemplo. Né, ou quantas pessoas liam material não-nazista em tal língua. E aí era uma complicação, porque eles colocavam link, por exemplo, só uma, um grupo do Nacional Vanguard, não vou nem falar do Nacional Vanguard, que é um outro fórum muito acessado, segundo o maior do mundo. E colocavam link lá. Nós vamos colocar material neonazista. Ele não falou assim, né? Nós vamos colocar material hitlerista, o um material sobre alguém, o um material do David Lane, o um material do Tom Maisagre, o é um material qualquer neonazista. E nós vamos tirar do ar em 48 horas. Né? Às vezes, os 48 horas deles é 12 horas, só que eu não sabia disso, né? Então, no começo, eu ia lá, né? ficava olhando, olhando, olhando, e pôr o material sumia. E eu não sabia por que, que tinha sumido. né Porque, na verdade, 48 horas delas não é 48 horas. E eu não sabia quanto significava 48 horas. Aí eu peguei e comecei a perceber. E aí eu começava a printar quantos downloads tinha. que se o negócio sumisse, eu tinha pelo menos o último print que eu tinha feito. E aí sumia. E aí eu, tinha, eu sabia quantos downloads tinham sido feitos do, né, do material. E aí, com aquele download, eu consegui descobrir, né? Depois, na, na página, né, de onde é que tinha sido os do downloads e tal. Ele já tinha um número de do downloads. Aí depois eu fui começando a ficar mais esperta, né? Começava a ver de onde tinha sido os do downloads. Eu começava já a verificar tudo isso enquanto estava sendo feito os downloads, porque eu sabia que seis horas podia significar 40 minutos. E aí eles colocam um pouco menos de material, uns pouco que o material do David Lane tenha seis livros aí eles colocam o material com o um livro só e eles deixam para sempre Então, tem o um material que é para ser, download, download, ser feito download mesmo, pelos interessados, e esse é colocado e retirado muito rápido, e tem o um material que é colocado para só ficar, marcar um lugar. E, né? E aí eu ficava tentando entender nessas né, diferenças. Uma outra coisa que, que me deixou sim, foi pesquisando os neonazistas do Brasil as células, né? Então, por exemplo, para eu considerar que um lugar tinha uma célula, eu precisava de três fatores. Primeiro, que já tivesse tido uma manifestação na internet sobre esses grupos de alguma forma. Segundo, que ele já tivesse feito um rali. Rali para os neonazistas é quando eles fazem uma manifestação pública. Por exemplo, eles postaram cartazes é, na rua da Cuscusclã. Então, eu sei que ali tem uma célula, e aí eu preciso ter uma discussão prévia deles falando sobre isso, né? E aí eu junto as duas coisas para ver como é que as coisas se batem. E, normalmente, aí eu vou perseguir como é que, né, como é que isso foi tido pelas autoridades e tal. Aí vai para um terceiro momento. E é, é, é, aí eu vou tomando aí, o rumo de como essa célula está tá sendo construída, né? Isso funcionava muito bem até 2009, né? porque você tinha dois troncos principais no Brasil e algumas células espaços, que era o tronco do, da Nuland e o tronco do martelo. Né? O Nuland era é, dirigido pelo, pelo barulho, o Nuland pelo martelo, um era mais hitlerista, o outro era, mais, digamos assim, mais numa coisa de cultura. E aí, no aniversário do, do Hitler, lá em 2009, né, o Barolo resolve matar o Bernardo. E aí as células neonazistas explodiram, porque ninguém queria mais nem participar das células do Barolo e não dava mais para participar das células do Martelo, porque o ele tinha sido morto. E as células começaram a se, a se separar e cada uma delas começou a agir por conta própria. Né? Isso, por um lado, foi muito bom, digamos assim, porque eles perderam as duas grandes lideranças. Né? E aí o movimento né? parou, se enfraqueceu. Digamos assim. Mas para eu que estava pesquisando, foi desesperador. Né? Porque eu não sabia onde é estavam as células. Aí tive que começar tudo de novo. Né? Então, tipo joga fora e recomeça a tentar achar. Aí começa de novo, onde é estão as células. Né? Então foi um trabalho assim, super difícil. Até porque eu já estava indo para um caminho no doutorado, ele tive que mudar tudo, né mas tudo bem, eu prefiro que eles nunca se achem do que do que se eu tivesse 30 vezes, mil vezes trabalho. E hoje no Brasil, eu percebo assim, que as células, como não tem uma liderança central mas elas, elas se comunicam muito pouco, né mas elas leem tudo. É muito diferente do que acontece, por exemplo, no neonazismo americano. Então, por exemplo, no neonazismo americano, você é tipo a nacional ariana, então você vai ser aquilo, você vai ler o um texto de um cara, você vai se comportar de uma determinada forma, você vai ter um tipo de, de fé, você vai, tipo assim, você é, vai ter um tipo de fé, inclusive quando eu falo religiosa mesmo, né? É, você não vai ser ocultista, odinista, etc. Agora, se você é do Azatru nazista, porque tem azatu nazista, é azaturo nazista, né, claro. Você é do ex tipo dos filhos de Toro, dos filhos de Johann, vários grupos que tem lá, né? tem um monte. E aí você vai ter um tipo de fé, você vai ter um tipo de. Então, assim, lá a coisa é muito bem definida. Né? O racismo lá é assim: eu sou racista por causa disso. Todos eles acreditam, lógico, que está acontecendo uma guerra racial. Muitos deles estão fazendo o um movimento Bugalu, agora, que é um movimento mais radical. Mas cada um dentro do seu grupo. Né? Agora que começou a surgir Depois, é, na época da eleição do Trump Que começaram a se unir para eleger o Trump E para fazer movimentos de guerra racial conjunta E aí a coisa começou a, realmente ficar perigosa Mas aqui no Brasil, não Os caras lêem de tudo Então, cada célula lê de tudo né? Desde Mussolini até David Lane. Então, é, David Lane é esse sujeito aqui Eu até deixei separado né? Esse é um livro dele, né de eu li todos os livros. Ah, outra coisa que eu também li, né, e consegui pela internet, né, eu tenho esse livro em PDF também. Mas esse eu quis comprar, porque não, quando eu comprei não tinha na internet, né, e eu queria ver o absurdo que era, né, porque é, eu queria ter o material, aí eu comprei, depois chegou a ser colocado online. Então, eu baixava também todos os livros dos caras, né. Então, assim, eu achei muita tese sobre o tema... Bom, enfim, eu tenho um material que é inesgotável, nem se eu tiver dez encarações eu dou conta de todo o material que eu tenho. Uma outra questão de pesquisar crime, que sempre foi complicada, né, é, é a questão também da segurança. Né? Então, assim, eu, tenho que tra eu trabalho na Deep Web, agora já tem alguns anos, né, tem dez anos que estou dentro da Deep Web, dez anos. É, e quando eu comecei na Deep Web, né, eu, a primeira coisa que, que, que tem na Deep Web é que tem muito lixo, lixo mesmo. Né? A maior coisa que tem na Deep Web é site que começa assim, digite o nome do site aqui, né? porque uma boa parte de Deep Web é material não vinculado né, a nada. Gente que quando fez, usava aqueles programinhas de fazer site, não vinculou nada a nada, não tem link, as coisas foram se perdendo e então não tem nada. Mas dentro desse lixo também tem muito material neonazi, né? porque eles também erraram. Não é meio errado, né? Mas só a gente que é, eles também. Mas também tem muitos sites que soltou o Adip Web, material bem pesado, neonazi. E eu fui ameaçada de morte né na DIP pelo Dagolocham o mesmo site que ameaçou a Lola, que ameaçou o João Willis. Inclusive, em 2009, eles me ameaçaram de estupro coletivo e de morte, né? Eu tive que fazer é, BO em tudo que foi lugar, né? Foi difícil, essa parte foi, é difícil. Então, assim, eu recomendo a quem quer pesquisar crime ter uma... Ter segurança, né? Praticar muita meditação e, e também ter segurança de proxy, né? Estabelecer determinadas seguranças, né? Então, escolher lugares melhores na internet para guardar material sensível, ter todo um cuidado com essas questões, eu acho que, foi, que é importante. Uma outra questão é que, assim, não acreditar no que lê quando você está trabalhando com crime. Né? Então, por exemplo, na maioria dos sites neonazistas, nazistas, o David Lane é casado com a Kátia Lene, que é essa daqui, né? não sei se está dando para ver, né? E tem um casamento maravilhoso, né? não, não é nada disso. A Caixa deu um golpe deles, um milhão e meio de dólares, quando ele estava preso, né? e separou dele. Na verdade, ele nunca foi casado com a Caixa eles tiveram uma união. Mas assim, quando ele estava preso, então ela escreveu para ele, ele escreveu para ela, ele se apaixonou por ela, ele assumiu que ia ser marido dela, mas eles nunca tiveram nenhum contato físico, né? nunca. E depois ela deu um golpe nele, né, e ela escreveu os livros dele, ele escrevia, ela publicou, ela criou o um movimento né, 14 Palavras, que foi um movimento que, digamos assim, aliançou né, todos os, os presos da supremacia branca que estavam presos nos Estados Unidos, mas, e aí depois ela deu um golpe para ficar com os livros. Né, se envolveu com um astrólogo lá que ela conheceu na internet e foi embora. Né? E quando David vai morreu, quem estava cuidando dele era a Priu Gaedra. Por isso que eu, inclusive, me procurei a Aprio, né? É Ela que cuidou das cinzas dele. né? Então, da cremação e tal. Então, não acredite em tudo que você lê, porque você vai ter dez versões sobre a mesma coisa, então você tem que ficar pesquisando, pesquisando, pesquisando até achar não qual é a versão real, mas qual é a versão que você quer tomar como a versão que você pode produzir algum efeito, né? Então, por exemplo, a versão do, da cremação do David Lani me é muito interessante porque tem vários elementos interessantes, né? Ele ter sido, as cinzas dele terem sido separadas em, em em pirâmides, né? as cinzas deles terem sido levadas para vários lugares do mundo, para serem jogadas nas águas. E aí os brancos de todo mundo dizem que o nazismo no mundo está crescendo, porque as cinzas deles, nas águas, estão alimentando o crescimento né? da, a... é, da extrema-direita. E aí tem vários elementos que são... Super complicados nesse processo. E etnografar tudo isso é um trabalho muito interessante, mas também muito perigoso. Então, é preciso que você crie as suas próprias regras de segurança. Né? E quando eu fui começar a escrever, né, eu já tinha localizado 13 mil sites. Né? E aí, no mestrado, eu escolhi 14, eh, 40. Né? Quatro, falei das 14 pirâmides, escolhi 40. Claro que eu não joguei todos os sites para cima e fiz assim, os 40 que caíram primeiro você não foi assim. Então, eu escolhi os sites que melhor representavam determinadas questões, né? os mais acessados, eu, eu coloquei alguns critérios. E esses critérios, é importante que você estabeleça antes de escolher os sites, claro, né? Porque, senão, você vai estar torcendo e torturando os seus dados de pesquisa estou falando isso, porque uma vez conversando com pessoas que pesquisavam na internet, né? Uma pesquisadora de linguística virou para mim e falou assim: Ah, eu mudo, eu pesquiso surdos no oculto, na época do oculto, né? Nossa, que legal! É, mas eu mudo o nome para proteger as pessoas. Eu falei, não, tudo bem e então. tal. ah, mas às vezes eu mudo o que eles dizem para ficar mais legível para o meu texto. Eu fiz Você muda o que eles dizem. Então, eu, tipo assim, não torture os dados, né, gente? Não, não né? Nunca pude levar essa questão do que ela falou, porque essa é minha palavra contra dela, né? Mas assim, sabe, você não pode pegar um coelho, um dado que é um coelho e torturar até ele virar um canguru, não é assim, entendeu? Então, sejamos muito honestos com os nossos objetos também, né? Então, é, o, o site está dizendo que é um canguru, você tem que dizer, olha, canguru, que nem o, o, o Evo Spichato, vai dizer assim, olha... Magia nunca foi uma coisa na qual eu acreditei, mas era importante para eles, então eu tive que levar a sério. Então, A questão da, do genocídio branco, da superioridade racial, nunca fez nenhum sentido para mim, mas eu tinha que levar a sério se eu quisesse entender aquele diferente, entendeu? Então, leva a sério o seu objeto, né? leva muito a sério o que eles dizem, tenha desconfiança, porque o objeto mente, e isso tem que ser levado a sério também, por que está sendo mentido, né? porque eles estão querendo criar algo. Né? No caso do meu objeto, ele se coloca como um, um povo branco que está vivendo em genocídio, em diáspora pelo mundo, é, perseguido pela, pela grande força judaica. Ou seja, ele, ele pega a história do judeu e inverte. Né? Ele vira a vítima. Então, é, é uma coisa muito complicada esse discurso da vítima que ele faz. E, e, e aí eu... Tive apoio do, do, do, do, dos dados e do, e, e do meu caderno de campo para poder né, eu estar o tempo todo né, é, entendendo esse processo. É, por fim, né, é, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Quanto tempo eu ainda tenho? Então, eu estava aqui medindo... É... O, no cronômetro, mas a gente começou, era 2h40. Então, para a gente ter Sim. como encerrar 16 horas, mais uns 10 minutos para a gente ter um tempo de Tá, tá. Só, só para eu saber, se eu, né? Então, veja só. É, é, é, porque se deixar, eu falo aqui 3 horas seguidas, às vezes vocês não têm ideia de que eu não faço. Uma outra coisa que, que eu gosto de falar, né? Do, do, do... Do, do site, assim, uma coisa que eu fiz na dissertação, não fiz isso no, no, no, no, no doutorado, é, é descrever o objeto, porque senão a gente fica análise de discurso. Né? Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que se você tem se propondo a fazer etnografia, descreva o objeto. Então, por exemplo, eu estou diante de um site nazista, eu começo. O site é, é tal, tal, tal. Revisão histórica, primeira página, né? Então, eu, a primeira página que encontrei era uma página de fundo é, é, de cor é, é, de, em, em negro, é, em, em preto, e a cor preta, com imagens de quatro jovens fazendo uma suástica com coco. E na frente deles, uma suástica vermelha numa mesa. A mesa é cinza, e os homens que fazem a suástica com o corpo apontando para a suástica que está na mesa, eles estão de cabeça baixa reverenciando a suástica. É, acima deles há uma frase. É, Ao amanhecer, haverá o Estado Nacional Socialista ou os nossos cadáveres. A frase é atribuída a Adolf Hitler. Então, é, os quatro homens estão vestidos é, como se fossem é, militares da Segunda Guerra Mundial. Eu coloco como se fossem, porque a gente não sabe se são, né? a gente não sabe se são, essa é uma foto da época que foi usada, então, assim, eu tomo muito cuidado com, com, de afirmar algo, então, assim, como se fossem, a frase atribuída a, a, porque eu vou ter que ver... Em todo o texto do Hitler, eu tenho já li tudo, né? É, é, se essa frase ele falou e ele não falou. Né? Então, eu tenho que ficar o tempo todo é, é, vendo e revendo isso. Né? Então Por exemplo, aquela frase que é atribuída a Goebbels, né? uma mentira contada, Meu nunca Goebbels falou isso. Né? Então, assim, eu já li tudo de ele disse coisa parecida que aí foi transformada nisso por pessoas mas ele não disse isso então assim ele disse que ele disse que as massas preferem as mentiras contadas muitas vezes ele disse várias coisas perdendo essa frase não... então inclusive tem um site na Alemanha que questiona por que que isso se tornou tão repetitivo né então, então isso eu acho muito importante sabe essa descrição do objeto isso é um exercício etnográfico que poucas pessoas que pesquisam um objeto no, na, no digital elas têm é, é, elaborado. E se a gente quiser que a etnografia permaneça né, como uma ferramenta forte, como antropologia, eu acho muito importante essa descrição. Porque é nessa descrição que você vai colocar elementos que vai fazer você pensar. Né? Então, por que, que essa frase é atribuída a Por que, que eles estão com os corpos voltados como se adorassem a Por que, que há uma, uma suástica na mesa? Né? Por que que o fundo contrasta né? Por que, que são usadas essas cores? Né? Então por que que há essa, esse juramento a suástica nasamento né? um né? e há essa frase na abertura desse site, então, eu acho que tudo isso dá elementos para você é, é, que são bons para pensar, né? como diria o Levi-Strauss. Né? Então, eu acho que é muito importante que a gente fique é, é, é, atento a esses detalhes e à necessidade dessa descrição, que eu não diria só uma descrição densa, mas uma descrição, realmente, uma descrição etnográfica. Né? E assim, é... o Caprazão ele fala muito de confronto etnográfico, né? Que às vezes a gente tem confronto etnográfico com objeto. Né? Eu tive muito confronto etnográfico com objeto. Né? É, é lógico que se você pesquisa um objeto que você ama muito, talvez você não se depare com essa questão do confronto etnográfico. Mas eu me deparei muito, vomitei muito pesquisando, muito, né? Sim era eu a água e o ronal, né na pesquisa porque há coisas que eu vi que são terríveis né? imagens que eu vi horrorosas eu coloquei algumas da na dissertação mas tinha coisa muito pior então assim eu vi caricaturas e tenebrosas assim sabe eu conheço hoje lados do ser humano que eu preferia não ter conhecido e é sufocante para mim ainda pesquisar. né, não, mas... E, Mas, assim, eu não digo para vocês que eu escolhi o objeto. Eu digo que o objeto me escolheu. E muitas vezes é o objeto que escolhe a gente. É, eu estava uma vez, na, eu comento com o Marcelo, que se eu sento para assistir qualquer série, qualquer uma, se eu fosse assistir segundo Doctor, entendeu? E ele estava cuidando de um não nazista. Eu falei, a gente, não é preciso, entendeu? Não me deixe em paz, um só segundo o negócio. Eu não posso relaxar na frente da TV, porque a série vai trazer o quê? Um nazista, né? Então, assim, é muito complicado. E, e tem uma questão crucial para mim, que é, quando você faz uma etnografia muito bem feita, seja de qualquer questão, é, não que eu acho que a minha foi muito bem feita eu vejo tanto defeito na minha né que é um, um, um, um caso por exemplo assim é, é, eu acho que eu deveria ter encontrado mais sites do que encontrei eu já achei muitos mas por exemplo eu acho às vezes de repente do nada um site que está lá de 2016 porque na verdade eu não tinha a palavra-chave que eu deveria ter Tido para achar. Gente, eu não estou conseguindo ver o, o, o, o chat, certo? Eu não consigo ver, eu vou ver o chat depois. Então, vocês, pelo amor de Deus, guardem as perguntas do chat para me fazer, porque eu não tenho esse, como ver o chat agora. E, e, e, e Então, assim, eu fico assim, gente: quantas palavras-chave mais eu vou ter que achar para encontrar todos esses sujeitos, né? Então não achem que vocês sabem tudo do objeto que vocês pesquisam porque vocês não sabem, vocês nunca vão saber, né? Então assim, uma das questões cruciais é você entender que vocês estão diante de um outro, né? Que vocês nunca vão saber tudo, mas que vocês pelo menos vão poder entender alguma coisa. E como diz a Hannah Arendt, eu nunca procurei justificar, mas... querem justificar. Né? Eu quero entender até para trabalhar modos de desasificação. E Por exemplo, a gente precisa desdasificar o Brasil nesse momento. Né? Em 2002, quando eu vi a curva de crescimento logarítmica do meu site, eu fiz: antes de 2020, a gente vai ter um governo de extrema-direita. Meus colegas de doutorado, mim, de mestrado, olharam para mim e falaram assim: será? Hoje todos eles sabem que eu estava certa. E eu preferia muito estar errada. Tem uma coisa na qual eu gostaria que era a Mas uma questão fundamental para mim é que você não precisa justificar um objeto para entendê-lo. Mas, se você entendê-lo profundamente, isso pode ajudar, de alguma forma, a humanidade. Né? Então, eu acho que de tudo que eu aprendi sobre o meu nazismo até hoje... Eu aprendi algumas questões uma delas é que alguns são recuperáveis né eu fiz o prefácio de um livro de um nazista que se recuperou que fundou uma que fundou uma ONG onde ele recupera, onde ele ajuda a recuperar pessoas que, que viviam em, em é nazista né em grupos de ódio mas no caso dele, ele entrou no grupo porque ele vivia uma sede de identidade, de, de, uma sede de pertencimento a alguma coisa. Né? Não vou falar sede de identidade porque eu não acho que é isso. Porque assim, ele vivia no mundo que eu chamo infelizado, né? Ele é ah, ele é italo-americano, né? Então no, nos Estados Unidos, né? já disse a, a Tom Morrison, que todo mundo é infelizado. Né? Então, eu pesquisei muito o nazismo americano para tentar entender o nazismo mundial, porque o grande líder do nazismo mundial é o de Lange. Né? E é, é, é, você é hispano-americano, chino-italiano, e vai assim, você tem um monte de ífeis. A única pessoa que não tem hífens é branco. Então, quando você se identifica com branco, que lá você não é nem negro, lá Você é, ne é afrodescendente. Você assumir negro também é um processo de tirar o hífen, né? Porque eu acho que isso que é super importante, né? Então quando você tira o hífen e, e você se assume, né? Em narrativa inteira, isso cria uma força, porque até então só o nazismo dava essa força. Eu acho que é uma outra questão que eu tenho visto como importante. Né? E aí surge mil questões, né? porque o nazismo é super eugênico, o nazismo é super eugênico, eu sou mulher com deficiência, a que nasci, e eu nunca tinha tido coragem de me aproximar do objeto da deficiência, né? até eu pesquisar a eugenia dentro do nazismo, né? E aí eu comecei a entrar mais dentro do objeto da pesquisa, do objeto da deficiência. Ativismo da deficiência eu sempre estive, mas o, o, o objeto, o, o, o, o hegeonismo do, do nazismo é uma coisa ainda mais forte né? do que no nazismo original, né? então é uma coisa super complicada. E eu tenho discutido essas questões muito, né? Eu tenho Outra coisa que eu queria falar para vocês é que assim eu só devo ter dado um centésimo das entrevistas que me citam por aí. viu? Eu não falo com, com algumas, alguns órgãos de imprensa aí, né com algumas TVs ou tem alguns lugares que eu não falo. Por exemplo, eu não falo com uma determinada editora e, e nove revistas delas já fizeram entrevista comigo, embora eu nunca tenha falado com eles. Então, assim, essas coisas acontecem. Então nem sempre as matérias que estão lá me citando falaram comigo. Né? Deve ter alguma lógica aí de economia simbólica e dos, dos jornalistas que eu não consegui entender. É isso. Eu queria abrir para o debate, né? Queria mais uma vez agradecer a oportunidade e falar que, se vocês quiserem, né? está aí à disposição para perguntar o que quiser sobre o, o trabalho, sobre a pesquisa, sobre a etnografia. Obrigado, professora, muito obrigado mesmo pela sua apresentação, foi super esclarecedora. Eu queria passar para o Alex, o Alex, você vai, você vai pegar agora ou Alex, ou eu faço as perguntas do chat? Ah, posso pegar, ah. Isso não, você está ligado. Valeu. Eita, gente. É... Estão me escutando, pessoal? Sim Alex, olha, olha, olha, hoje o meu computador não quer saber de nada e agora não estou conseguindo mais ligar a câmera, internet e computador, mas bom, uh, bom eu quero te agradecer muito Adriana, não quero pegar muito tempo né, uh, mas uh, quero sublinhar duas coisas importantíssimas que você falou, e a primeira eu acho que a tua apresentação ajudou muito nós, para tentar de sair uh, desta uh, visão da pesquisa da internet como uma análise do conteúdo, tá? E você mo mostrou múltiplas facetas, né? Gostei muito da sua, uh, da sua análise sobre uh, a densidade do site, a autoreferencialidade né, dos links, e pensar como tudo isso afeta também o pesquisador, né? Eu trabalho com uma dimensão mais visual, então, esta sua proposta de descrever o site, descrever como o site nos afeta, eu fundamental para, para todo mundo. E a segunda coisa que, na qual me... me, me digamos assim, foi bastante um espelho, é como também a internet abre campos que presencialmente não seriam possíveis, né? Uh, esse seu campo, acho que já você foi muito uh, corajoso, acho, né? Uh, eu não sei se teria né essa coragem de explorar este mundo, mas eu também me reflito, refleto nisso, pesquisando virtualmente elites, né? Que potencialmente poderiam ser Uh, criar problemas uh, judiciário etc etc né e uh, vou sublinhar né eu acho que muitos que vai se uh, entrar neste campo da análise uh, da pesquisa online vai encontrar temas que potencialmente são desse tipo e a uh, a questão que a Adriana colocou da segurança é um tema fundamental né e em segundo lugar também como isso mexe no debate ético, né que começa com a história da antropologia mas que se reconfigura estudando este outros sujeitos né objetos uh, uh, poderosos etc etc então, uh, se tu quiser comentar, Adriana, mas eu deixo agora a palavra é. a, a, a, aos alunos, às alunas que acho que eles têm já bastante perguntas. Posso comentar? Sim, Posso comentar? Sim, sim, a gente vai com, com o comentário da professora Adriana e depois eu passo para as perguntas que estão aqui no chat. Tá. Eu gostei muito das suas duas colocações, né? Veja, eu fiz uma apresentação que eu quis falar muito da minha pesquisa sem, sem usar autores, sem não fui teórica, né? Mas, por exemplo, a sua primeira pergunta... Me remete muito à saada sobre ser afetado. Né? E eu acho que é muito importante a gente trabalhar o ser afetado na pesquisa da internet. Eu acho que a pesquisa da internet ela precisa dar conta dos afetos também. Né? E acho que você precisa parar de falar daquelas justificativas, né? aquelas que eu falei: ah, objeto é importante, ah, vale a pena, ah, legítimo, e começa a falar dos afetos. E se você começa a falar dos afetos, você não precisa justificar nada, entendeu? Porque vai estar lá, né? vai ser importante porque você falou do afeto. Você vai falar das questões, você vai falar, olha, quando eu vi essa imagem aqui, aconteceu isso, isso isso, e essa imagem significa isso isso, são tais aspectos do, do ser humano envolvido. Então, eu acho que é muito importante essa questão, acho que a gente não pode, sabe, nunca fugir do, do afetamento. Uma outra coisa é sempre ver essa, esse, esses campos como narrativa. Né? Então, você que trabalha com visual, né? eu lembro do Brunner, né? do Turner, em Antropologia da Experiência, sempre lidar com a experiência desse processo. Né? Então, eu sempre lidei com o campo e com o diário de campo como uma noção de experiência, né? dessa relação de site como experiência não como lugar que eu estou clicando indo de um para o outro mas como uma experiência né e sobre essa questão é, é, é da segurança né e, é, e sobre a minha culpa e da ética eu diria que desde marcos a gente está fazendo minha culpa e é importante que a gente continue fazendo então não desaparecemos por favor não desapareçamos por favor do nosso texto né então, era eu que estava clicando, era eu que estava falando com a Gaete, era eu que estava vendo o, o, o, o texto, era eu que estava vendo as múltiplas narrativas de casamento do David Lane. Então, eu é que tenho que falar como isso me afetava e como é que eu lidava com isso. Por isso que eu falo, eu é que posso falar da pesquisa etnográfica que eu fiz. Eu não posso falar da etnografia do outro, mas eu posso falar da que eu fiz e da que eu presenciei. Espero ter... De alguma forma ajudado aí na continuação dessa reflexão. Com certeza, professora. Eu vou fazer umas. São, acho que, três perguntas aqui. Eu vou fazer as três enquanto a professora estiver é, respondendo. E quem quiser fazer mais ainda né, daria tempo de mais um bloco. É, primeiro, Guima da Mata pergunta sobre o ano de cada fase da pesquisa. Né, sua pesquisa de, de, de graduação, mestrado, doutorado, que foram sobre o, o, esse tema, né? porque ele quer entender o desenvolvimento da internet da época. E Fernanda pergunta no mesmo sentido. né? Ela diz que, em, em 2002, a internet era, entre aspas, pequena. E aí, como foi, ao longo dos anos, esse ambiente crescendo e se complexificando em relação à quantidade e complexidade dos dados? E Tainá também pergunta em outra direção, já ela quer entender como foi psicologicamente desenvolver essa pesquisa, como foram os cuidados com essa parte para não perder na loucura do objeto. São essas as três perguntas desse grupo. Quem quiser agora pode, pode continuar a fazer perguntas que ainda dá tempo de mais uma rodada. É, bom, a gente tem que falar de um universo de 18 anos, né? Já tem 18 anos que eu comecei, eu não paro de pesquisar, não paro de monitorar os sites, né? É, eu fico na dúvida se o pós-doutorado vai ser sobre o que eu quero ou se eu vou continuar nazismo. É, mas vamos lá, né? É, não continuar pesquisando o objeto nazista, continuar nazismo, não. É, não quero falar coisas que possam ser mal interpretadas. Não, de, alguém corta isso aí coloca. A Adriana falou que continuar no nazismo é ótimo. Né? Tá Toda a vida da Adriana é destruída com um copo. Bom, mas vamos lá. É, é, a pesquisa, quando eu comecei a pesquisa, foi em 2002. Então, a gente tinha, por exemplo, o Alta Vista, né? e não tinha quase nada. Assim. Então, eu localizei... É, é, de primeiro, muito poucos sites e havia muito pouco material, os fóruns ainda estavam começando, né? Mas, no final da pesquisa, que foi em 2005, você já tinha os grandes fóruns, você já tinha. Ou seja, foi de, foi de 2002 a 2005 a primeira parte. E aí, digamos assim, eu peguei, na verdade, a formação mesmo da internet e dos grupos da internet, né? E foi um período muito turbulento, porque eles mudaram muito nesse processo. Né? Então, eu tinha desde blog de uma página, imagina só, até fórum com 30 mil pessoas, né? Então, eu tinha de todos os objetos possíveis que vocês imaginarem que tiveram, eu tinha loja que vendia material neonazista aqui no Brasil e no exterior. Eu tinha tudo. Hoje também tem loja, né? Mas elas estão escondidas dentro de Belo Sete, dentro de outros lugares, né? Então, por exemplo, no 7 você encontra loja que vende bota de coturno com sinal nazista. Eu escrevi milhões de vezes pelo 2007 falando, fio, material de crime, não pode. <risos> e eles falam de conta que não me leem, né? sei lá. Então... <risos> Mas, assim, é, é, já aconteceu muita coisa. O segundo processo foi o mestrado, que foi bem curto. Entrei no mercado, em 2006, 2006 e concluí em 2007, isso mesmo. Fiz um ano e meio de mesa inteiro direitinho. E aí eu entrei no doutorado, né? Em 2008 e fiz até 2018, isso mesmo. Foram 10 anos de doutorado, isso mesmo. Eu não, eu não, eu não precisei de bolsa, né? Então, como eu não precisei de bolsa, porque eu trabalhava o tempo todo, é isso aí mesmo. Eu fiz tudo isso aí trabalhando, né? Então, é, é, é como eu não precisei de bolsa. É, eu quis me dedicar muito ao doutorado. E eu queria passar pela eleição americana. Né? Então, uma das grandes questões para mim é que eu estava percebendo que o movimento estava querendo eleger um, que estava muito revoltado com a eleição do Obama, e eles queriam passar. Então, eu queria muito entender o processo da história do tal genocídio branco na eleição. E eles se vangloriavam de que eles iam eleger o Trump. Então, eu queria muito entender esse processo eleitoral. Então, me era muito interessante alongar. E aí teve algumas questões pessoais também. Né? Meu marido teve um câncer, eu tive uma série de problemas de saúde, né? e perdi duas pessoas da família muito próximas a mim. Então, aí aconteceram coisas muito complicadas no nível pessoal. E aí já emenda também... Na... Bom, eu faço análise há muitos anos. Né? Essa pessoa que cuida muito, eu acho muito importante a gente cuidar da mente da gente em qualquer circunstância, né? Eu sou uma reichiana, eu gosto muito de ler reich. Né? Inclusive, uma das bases do meu texto sempre foi reich. Né? É, reich foi um dos caras que melhor escreveu sobre o fascismo e nazismo. Eu gosto muito dele. E Deleuze já disse né, sobre ele que ele foi um dos melhores pensadores sobre o fascismo e nazismo. Reich fala que o fascismo nazismo envolve o desejo gregário. E eu realmente acredito. Ou seja, é, o nazismo envolve desejo aqueles caras que matavam pessoas estão felizes com isso, entendeu? Essas pessoas que optam pelo ódio, elas têm prazer nessa opção pelo ódio. Então, essas pessoas que têm prazer na opção pelo ódio, eu não sei, eu não realmente não sei se elas são recuperadas. Então, por exemplo, aquela pessoa que eu citei que se recuperou, e que fundou uma ONG, ou a pessoa que entrou no movimento porque estava perdido e tal. Era outra coisa, mas uma pessoa que faz isso por uma patologia, eu acho muito difícil essa pessoa é, sair do movimento. Então, assim, é, eu sempre me apoiei né, em processos terapêuticos, sempre meditei muito, sempre tive, sempre tive muita amizade, né, tenho, tenho amizade de muitos colegas e sempre me apoiei muito nos meus amigos. Né acho que é a amizade e encontros como esse, né? de discutir projetos, né? porque ciência se faz com padres. Né? Não acredita em autodidatismo. Não acredito. Autodidatismo é uma coisa que não existe na assim. ciência. Esse cara que tem no currículo faz parte de sociedade tal, faz parte da sociedade tal, escreve não sei quantos mil livros, mas nunca apresentou um trabalho para uma revista ou para alguém para ser avaliado, desculpa num simpósio, numa. numa reunião, essas pessoas não existem. Porque ciência se faz com avaliação de pares. Então, eu quero produzir ciência. então produzir ciência, eu tenho que estar sendo avaliada e avaliando. Então, eu acho que é isso. Espero ter respondido as perguntas aí, né, satisfatoriamente. Então, gente, é isso. ainda vou passar depois para o, para o professor Alex, para fazer o um encerramento, a professora Adriana, se quiser também, é, fala as suas últimas é, palavras, antes da gente encerrar, mas aí a gente já teve o primeiro... Oh, professor. Eu, não sei, assim, eu não sei que objetos essas pessoas que estão me ouvindo pesquisam, né? eu não sei se algumas pessoas aí pesquisam objetos sensíveis, né? Então, se algum de vocês quiser é, conversar comigo depois também sobre os objetos sensíveis, né, podem me acessar tanto pelo Twitter, né, o, o, o Cléo tem meu Twitter e tem meu e-mail. Pode pedir, pode acessar. Eu acho que há um espaço grande de discussão entre objetos sensíveis. Né? Não precisa ser crime, mas objetos que exigem uma certa segurança. E eu posso dar algumas dicas de segurança também, depois se vocês quiserem. Tá, então, vocês podem me procurar, porque aí a gente vai olhar o objeto e qual é o mais adequado né, para aquele objeto. Então, se vocês quiserem depois me escrever, eu estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigado, professora. É, então, é, a gente teve é, o nosso primeiro web, né? Ah, um processo... ah, ah. Temos ainda uma pergunta da Adriana, acho. Não, ai, sim. Não rolou aqui o, a barra. Valeu, Valeu, Alex. Mais, Mais um, um bloco podemos fazer, acho. Sim, com certeza. Com certeza. É, Adriana, e tem outra aqui de Ana Luísa também. Ainda bem que você avisou. então vou fazer. É, a Adriana pergunta, eu queria saber como você percebe a pertinência de uma abordagem antropológica nesse tipo de objeto, a comparação com, a, comparando com abordagem jornalística ou psicológica. E também, como mencionou o professor Alex, a importância da internet para poder realizar um exercício de observação participante num grupo como esse, que muito provavelmente não seria possível de maneira presencial. E Ana Luísa Jopli também pergunta quais barreiras linguísticas você enfrentou para realizar essa pesquisa. Que ele, em vista que se comunicou com pessoas de outros países, como lidou com as diferenças de idiomas. A gente, eu ia perdendo as perguntas de Calé, Alex. quase que essas passavam. Em... É, veja, com as pessoas que eu me comuniquei, eu não tive tanta dificuldade de barreira linguística. Né? Porque as comunicações eram simples, por e-mail. Né? Eu não estava falando com pessoas de uma grande sabedoria. Veja, as pessoas neonazistas, elas não tem, normalmente elas não têm nem faculdade. A única pessoa que tinha um conhecimento mais técnico e tal dentro do neonazismo com que eu conversei foi com ele, o William e Mesmo assim, só conversei com ele uma vez num chat muito rápido, foi um tipo um ok, alguma pergunta que eu queria fazer. E ele praticamente me ignorou, inclusive, porque ele não falava com quase ninguém. Ele não... Ele bem, ah, uma outra coisa, só vou falar uma coisa também, que eu vou aproveitar nesse momento para falar. Agora, eu tive barreiras linguísticas com outras questões, por exemplo. Tinha um crescimento do neonazismo na Ucrânia né e na Rússia, que era muito grande. Até eu achar papers em inglês sobre isso, eu não pude estudar. Tem cinco anos que eu comecei a estudar o movimento neonazi na Ucrânia e, e, e ali no leste europeu. Tem um livro publicado em português sobre o leste europeu, e eu não achava nenhum material, nem espanhol, nem nada. Agora já tem mais materiais. Mas... E aí eu comecei a achar, eu achei algum material em inglês no, no Congresso Mundial Judaico, acho, ou no Congresso Europeu Judaico, não sei qual os dois, mas, por exemplo, tem muita coisa publicada em russo, tem muita coisa publicada em, em, em ucraniano, tem muita... Aí eu não leio, aí eu não leio mesmo. Russo e ucraniano eu não leio. Às vezes o Google o tradutor ajuda a entender alguma coisa em russo, porque, por exemplo, eu tive uma enorme para entender direito o que, que era o movimento neonazi gay da Rússia, porque era publicado em russo, né? Então, mas eu consegui, né? Contratou com a ajuda de amigos que nem o russo, né? Me pai pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda a entender esse grupo russo e Gay. Aí o povo me ajudava, né? Mas foi difícil. É, a outra pergunta sobre a questão da, de participar: é lógico que a internet abre milhares de possibilidades de pesquisa que outrora a gente não teria. Né? É realmente o um mundo a internet é um mundo, né? É a Heine falando, é, um, é uma cultura que produz culturas. Né? Então, vários grupos que você não poderia pesquisar em lugar nenhum estão ali, né? à disposição para você olhar. Né? Então, por exemplo, tem um grupo que eu acho fascinante né? e que eu não, nunca pude olhar, tem um grupo que, tipo, que pesquisa línguas mortas. Né? E tem grupos que estão tentando reaver línguas mortas. Eu sou apaixonada por linguística. Então, imagina um grupo que você pode pesquisar na internet, um grupo que está tentando ressuscitar línguas rurais, né? lá dos mundos rurais. Então, eu acho isso fascinante. Você pode pesquisar por que, que as pessoas querem ressuscitar uma língua que, foi, que morreu há 1.300 anos atrás. Entendeu? então O que, que é? E você só vai achar essas pessoas na internet. Né? Porque uma está tá na Rússia, a outra está na Austrália. Você não vai ficar pegando avião, né? a não ser, lógico, que você seja milionário, para poder fazer pesquisa nem 18 países diferentes. Ninguém faz isso na antropologia. Né? Você vai pesquisar uma estação na Antártida, claro que você pode ir lá, mas você pode pesquisar muita coisa pela rede. Né? Então, você pode pesquisar lugares que, é, pitorescos no Google Heart, né? e aí como as populações lidam com esses lugares chamados mágicos ou ou de, de sinais extraterrestres, por exemplo, tem sinais de que aparecem no solo, como as populações lidam com isso. Tem milhões de campos que se abrem só com a internet, alguns, inclusive, só com o um voar. Né? É, é, é, e, e aí, cada ferramenta que vai sendo lançada lança outros campos também, né? dentro da própria rede. Então, tem muita coisa a se descobrir Né? Eu acho super interessante, é um campo pelo qual eu sou fascinada. Eu sou, eu sou realmente apaixonada por informática. Eu digo que eu, eu não sou nativa, né, porque eu não nasci na época né, do, do nativismo, mas eu sou uma ótima migrante, sou programadora, eu gosto da linguagem, então, para mim, isso é tranquilo. É, é, sobre a questão. É, é, qual foi a última pergunta? Que Eu já respondi duas, a terceira eu me perdi. Vou pegar aqui de novo. É sobre teve das barreiras linguísticas e sobre a pertinência de uma abordagem antropológica nesse tipo de objeto. Ah, tá. Em comparação com a, com a abordagem jornalística, é jornalística ou psicológica. Veja, eu acho que uma abordagem psicológica seria impossível. Porque você não poderia fazer análise dessas pessoas, né? Assim, acho que eu acho muito complicado você fazer uma abordagem por exemplo o Zé que o Rafael fez uma abordagem psicológica, mas ele foi lá e ficou quatro meses andando com aquelas pessoas e andando com quatro líderes, na verdade ele fez a abordagem psicológica de quatro líderes, é né? quatro pessoas. Então eu acho eu acho muito complicado uma abordagem psicológica, né? Embora algumas pessoas tenham tentado fazer, né? E, e no caso o Reich, eu acho que foi o que mais se aproximou da William Reich, né? de fazer uma abordagem psicológica, mas ele foi para uma psicologia social, então ele foi para uma análise social. Então, eu acho que é, há uma impossibilidade de entendimento né, pelo PCI, porque eu não sei se o PCI explica tudo, eu acho que há questões aí que são fundamentalmente sociais, né, a questão do, do desenvolvimento econômico no objeto, a questão do, do nacionalismo dentro do objeto, né, do ultranacionalismo, inclusive, a questão da, da noção de raça, há questões aí que são né, muito particular das ciências sociais para pensar. A questão da abordagem jornalística eu acho mais complicada ainda, porque ela é muito superficial. Né? A não ser o Aras, que se infiltrou num grupo e que passou algum tempo com eles e que fez algum material interessante sobre, mas mesmo assim é bem ainda é, digamos assim, eu não vou dizer que é superficial, porque ele Teve dentro do grupo, mas ainda não, não, não dava uns aspectos que eu acho que precisa perceber dentro de um grupo na Amazônia. Porque uma coisa é você fazer, um relato jornalista, olha, aquelas pessoas são tantas, estiveram em tal lugar, e outra coisa é você descobrir, por exemplo, que um link ele tem que ser escondido, ou ele, não pode, ele só pode linkar um link no outro, porque até um link para eles pode contaminar até um link contamina, né? dá mais o sangue. O que, que o sangue significa? Né? Então, tem temas que são muito próprios da antropologia. Né? O simbolismo do sangue. Né? Então, assim, tem temas que está aí à antropologia, a noção de pessoa. Né? Então Tem temas muito próprios da antropologia, há muito tempo, que a antropologia pode dar um ganho enorme para essas pessoas. Então, eu acho que a psicologia pode dar um foco só. Determinado, determinados indivíduos e não era isso que eu queria. Né? Tanto que eu usei biografia, eu usei cartografia e usei etnografia. E, é, e me interessava também a questão, é, é, é, digamos assim, de aprofundar algumas questões que um jornalismo nunca daria conta. Né? Eu conheço alguns trabalhos jornalistas interessantes, mas eles não são ainda tão Densos, né? por exemplo, a Loma Atiba, ela Atiba pesquisou o cenário da música NASA em São Paulo. É um trabalho interessante, mas eu acho que a antropologia dá uma profundidade à discussão. Né? Que é próprio da antropologia, dá uma profundidade à discussão. Senhora? Eu não gosto muito, só só outra eu não gosto muito, assim, só de falar, assim, de um olhar antropológico, né? Eu não gosto muito desses termos, né? Vocês devem dizer que eu não uso, porque eu acho eles capacitistas, né? Só pela questão da, do respeito às pessoas com deficiência. Então, eu evito usar esses termos. Né? Eu vi algumas pessoas usando em algumas perguntas, então dá para dizer um pouquinho sobre isso também. Pronto. diga. É... Foi realmente muito interessante essa relação com o site como uma alteridade e descrever as sensações e os afetos que se está na relação com o site. E isso se comunica muito com o texto que você passou para gente ler do, do Rifiot, né? a sua descrição dos, do, dos sites na sua dissertação com o texto do, do, do professor Riffioti. A minha pergunta seria mais no sentido de que a sua relação com o site neonazista, do, do, com o site como alteridade, ela está posta, ao que me parece, de forma imediata. A partir do momento que você entra em contato com o site neonazista, a, a, a afetação e, e, e a, o impacto, ele é falado lá do imediato. Mas com outros tipos de pesquisa, que essa alteridade não estaria posta de imediato, até pelo contrário, porque é muito mais comum nas pesquisas antropológicas que os pesquisadores e pesquisadoras se façam pesquisa com temas e grupos com os quais se identificam. Né? Como essa alteridade, o site, seria construída nesse caso? Veja, eu acho que tem uma questão assim. Você constrói autoridade com um objeto. No meu caso, o objeto eram os sites e as pessoas que estavam falando nos fóruns, né? ou seja, os perfis. Então, por exemplo, se você está construindo uma pesquisa sobre, sei lá, vamos pegar aqui, né? o movimento de lésbicas que gostam de gatos no Facebook. Vamos falar assim lésbicas que gostam de gato. Eu sei que eu tenho um, uma amiga que está um grupo que é mais que, mais menos, esse nome. Né? Então, vamos lá. Esse é um grupo que é gostoso de pesquisar, digamos assim. né? Então, você tá lá. Você não vai precisar, é, digamos assim, ter um, um pé atrás. Né? Você vai ter uma reação completamente diferente da minha. Né? Mas você vai ter afetos ali. Então, você vai ter, você vai ter um diário de campo que você fala, olha, oh, entrei no grupo. Fulano apostou isso, fulano apostou aquilo. Mas vai ter uma hora que esse grupo vai entrar em alguma briga. Vocês podem ter certeza que vai ter alguma briga, vai ter alguma discussão e não vai ser por causa do gato. Vai ser por causa de alguma coisa que alguém falou, alguém entendeu errado, alguém não concordou, alguém quis impor alguma regra. Alguma coisa vai surgir. E, normalmente, numa discussão, os afetos se impõem. Um dos momentos que era mais interessante pesquisar o nazismo é quando eles brigavam. Inclusive, tem um site que é A Verdadeira História do Movimento Branco, em inglês, na é loja, que conta, a partir de um grupo neonazista, a história do movimento branco. E tem um outro site que diz que se chama A Verdadeira, Verdadeira História, mentindo a outra. Então, esses dois caras, né? eles que movimentavam esse grupo, eles se desmentiam o tempo todo que uma era no Noura e uma era do National Alliance. E eles brigavam demais entre si. E tinham dois blogs falando disso, ou seja, eram dois sites só de texto. Eles não me davam nenhuma autoridade olhando para eles. Mas quando eu lia, hora eu morria de chorar, ora eu morria de rir. Entendeu? Porque as coisas que eles diziam do outro eram coisas absurdas. Entendeu? Então, o, o, o confronto também se dá na leitura o confronto também se dá no momento em que alguma briga acontece o confronto e aí quando você vai confrontando você vai percebendo suas emoções e vai se lidando com isso e aí tem um monte de coisas para realizadas imagens reações né então essa postagem teve sem curtidas né? aquela postagem só teve duas mas aquela teve duas, porque ela é menos interessante, porque, de alguma forma, o grupo está reagindo a alguma coisa, de alguma forma, aquela pessoa. Então, você tem muita coisa para ser descoberta dentro de um grupo ou dentro de um objeto lá. Né? Por que, que algumas pessoas, num espaço democrático, porque ele não é democrático, né? a gente sabe disso, não é totalmente democrático, algumas coisas aparecem e algumas coisas são é, desaparecidas então tem muita coisa para compor essa autoridade, né? aí vai da sua habilidade como né, como etnógrafo e é, é, é olhando cada vez mais profundamente essa descrição e essa análise, né? e a construção da também no não digital ela também não está dada pronta porque você pode chegar a um lugar para pesquisar e você se sentir totalmente confortável e não conseguir construir um confronto etnográfico, e você só perceber esse confronto depois de muito tempo. Então, ou pode acontecer o contrário, você não se sentir confortável, usar isso como objeto de pesquisa, porque eu não se sentir confortável num espaço etnográfico já é o procedimento cinematográfico, E aí você vai também trabalhar essa autoridade. Então, eu acho que a gente não pode esquecer que a antropologia se dá pela produção etnográfica de, e desse confronto o tempo todo. Né? Não que ela só se dê nesse processo, mas ela se dá principalmente nesse processo. A gente vai ter mais uma última pergunta de Fernanda. A gente ainda teve outras, mas que fugiriam um pouco do, do escopo do... do do, do minicurso e do, do webinar de hoje. É, Fernanda pergunta se você, professora, era questionada é, pelos pares da academia por fazer denúncia. E é. pergunta que se é, se que ela pede para você explicar um pouco como era essa questão da denúncia, como é na prática que você... Fazia, eu acho eu, que é isso. Eu nunca, eu nunca fui questionada pela denúncia, até porque eu, eu pesquiso objetos, né, pessoas que querem matar todas as outras, né? Eu pesquiso objetos que querem matar todos os outros objetos da antropologia, né? Então meu objeto quer matar índio, meu objeto quer matar negro, meu objeto quer matar o meu objeto quer matar campesinato, meu objeto quer matar mulheres, o meu objeto tão assim judeus. Então eu acho que seria gays, lésbicas, né? Então, eu, é, trans, então, eu acho muito difícil alguém na antropologia achar que eu não devo denunciar. Né? Eu, pelo menos, a não ser, o, o, o, a não ser talvez o Eduardo Lúcio, né? Ele talvez. Mas, mas para ele eu acho que não. É, é, mas assim, né? eu já joguei um sapato nele numa reunião brasileira de antropologia de Mas, assim, eu não, não, não vejo nenhum possibilidade, nunca ninguém me questionou isso. Não, isso não. Agora, no processo é normalmente assim: eu faço, eu conheço bastante, eu já dei cursos para a Polícia Federal lá em 2009, eu dei cursos para o Ministério Público. Eu trabalhei assim, ligado a um grupo que era ligado a, a, a pessoas dessas áreas, né? Hoje eu não trabalho mais com eles, mas tem uma parceria. Então, eu normalmente monto uma denúncia crime e mando para a SAPENET. Ou denuncio direto na palinha da SAPENET, sem é dizer que eu sou. Ou faço uma denúncia... Se a coisa, merece, se a coisa é mais complicada, man, faço uma denúncia crime mais, mais, mais, mais, mais elaborada. Se não, eu mando para a Safenet, e eles fazem a denúncia crime. Ou então eu faço um e-mail para o Tiago, da Safenet, mando para eles, porque eu acho fundamental não deixar esse movimento crescer. Né? A gente está crescendo absurdamente, a gente denunciando, mas a gente não denunciando. Então, é isso, gente. A gente está encerrando o nosso terceiro webinar. No primeiro, o professor Alex trouxe uma, uma, um webinar sobre infraestrutura, fez uma introdução. A professora Tânia, que também foi um webinar maravilhoso, falou mais sobre é, as redes sociais e os aplicativos de compartilhamento... Automático de mensagem. Hoje a professora Diana falou mais para a relação de alteridade com os sites, como a gente faz essa descrição. Quero lembrar a todos e todas que no, na próxima semana não vai ter, então nosso próximo webinar é somente daqui a 15 dias, então não esqueçam disso. Quero agradecer mais uma vez imensamente a todos e todas que estão participando e principalmente a professora. Adriana, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Obrigada eu. Eu, Alex, pela coordenação. Então, é isso, gente. Obrigado e até o próximo webinar. Vamos continuar o nosso minicurso.